Gato arrumado é desarrumado, esse gato tá até guardado Gato arrumado tá baianando, ele nem tá com Gato arrumado, tá com medo. Ligado. Gato arrumado é desarrumado Esse gato tá até guardado hum. Gato arrumado tá baianando Ele nem tá com Gato arrumado tá com medo. ligado, gato doido.